A questão colocada é representa sob a forma de intervalo de números reais cada um dos seguintes conjuntos. Então, são-nos dados aqui seis conjuntos, do A até o F, e querem que façamos cada um deles, cada uma destas condições, em forma de intervalo. Então, vamos lá começar pelo A. O A diz-nos: X pertence a R, isto é, o X vai ter que pertencer a todos os números reais tal que x é maior ou igual a menos 2. Então, como é que ficará em forma de intervalo? Então, ficará o intervalo fechado, que começa em menos 2 e vai até mais infinito. Isto é, nós temos aqui a começar em menos 2 e depois vai até mais infinito. Agora, será que o intervalo é aberto ou fechado? Uma vez que temos a igualdade aqui na nossa condição, sabemos que o menos 2 está incluído no nosso, no nosso, na nossa condição. Então, aqui é bolinha fechada. E, por, por consequência, aqui é intervalo fechado no menos 2. Então, fica o intervalo de menos 2 a mais infinito. Na opção B, a condição dada é x pertence a todos os números reais, tal que x é menor do que zero. Então agora temos a começar em zero e o x tem que ser sempre inferior a este zero. Então começa em zero e vai até todos os números negativos. Então como é que ficaria aqui o intervalo de menos infinito a zero? Pensando da mesma forma, nós agora aqui só temos inferior, não temos como há pouco tínhamos, que era o igual. Então, uma vez que temos inferior, a bolinha fica bolinha aberta e, consequentemente, o seu intervalo também é um intervalo aberto. Quer dizer que excluímos o zero do nosso conjunto. O conjunto é todos os números negativos. Agora a opção C. X superior a π. Tendo em conta o mesmo raciocínio, vamos então ver. Nós queremos começar num, no π e queremos os números superiores a eles. queremos superiores a eles, vão até mais infinito. Bolinha aberta ou fechada, igual à, à linha anterior, a bola fica aberta. Logo, quer dizer que o π não está no nosso intervalo. Fica intervalo aberto de π até mais infinito. Depois temos outro tipo de condição. Então, agora temos o x pertencente a R, tal que o x é superior a menos 1 e inferior a 3. Isto é se o x varia entre menos 1 e 3. Reparem que no menos 1 não tem o sinal de igual, logo no menos 1 há de ser bola aberta e o intervalo aberto, como está aqui, e... O 3 tem o sinal de igual, logo vai ser a bola fechada e o intervalo vai ser fechado. Então, aqui neste caso, esta condição, o intervalo que representa o conjunto D será o intervalo aberto de menos 1 até 3. No ponto é na, na linha E, o conjunto E, o conjunto E, o x varia entre menos 2, menos raiz de 2. E raiz de 2. Já repararam que não tem sinais iguais, logo os intervalos vão ser abertos. Então, facilmente conseguimos escrever que fica de menos raiz de 2 até raiz de 2, intervalos abertos. Na reta ficaria, aqui seria o menos raiz de 2, aqui vamos considerar que era o 0. aqui era o raiz de 2, e o intervalo começa em menos raiz de 2 até raiz de 2. Atenção que as bolas são abertas, aqui, tanto num caso como no outro. Por último, no conjunto F, temos o x a variar entre 0 e 10. E ambos o, os extremos têm o nosso igual. Quer dizer que o 0 está incluído no nosso intervalo, assim como o 10 também está incluído no nosso intervalo. Então, como é que ficaria? Ficaria de 0 a 10 e os dois com intervalo fechado.